Olá! Nesse vídeo, eu irei ensinar como utilizar o este sítio no Firefox. Primeiro, abra o este site. Feche a página que abre junto com o programa. Copie o link que é fornecido. Abra o Firefox. Digite o um link. A interface será aberta e você poderá utilizar o programa. É isso, pessoal. Obrigada.